E aí, vamos buscar tudo que, que tem a ver com Python. Eu vou desinstalar tudo aqui que, que seja ligado a Python. Eu mexi aqui com vários aplicativos, né? Eu preciso dar uma limpar isso aqui. Eu vou apagar tudo que estiver envolvido com Python. Eu baixei muitas aplicações, tá? Tem o PyCharm, eu tenho o Python 3.8532 bits, Python. É, launcher, eu tenho eu o tenho Tony ID, né? Pessoal, eu estou mostrando isso porque é um erro que vai acontecer aí com muitos de vocês, tá bom? Eu vou apagar aqui e depois eu retorno na nossa, no nosso vídeo. Bom, eu desinstalei todos os aplicativos do Python e resolvi instalar a versão nova a 3.9.2. Então, baixei. Deu um duplo clique, estou na tela de instalação. Detalhe, clique aqui, adicionar Python 3.9 ao patch, tá ok? E vamos clicar em instalar. Vamos aguardar a instalação, né, do, do Python, dessa versão, para podermos verificar novamente, vamos ter que instalar novamente o, o pipe aqui, tá ok? O... Na instalação, o pipe deve ser instalado e devemos instalar o, com o comando pipe o pacote do message pact. Vocês podem ver que ele está instalando aqui o pipe. Então, ok. Precisamos encontrá-lo. Como selecionamos o pack, talvez não precisemos. Vamos fazer um teste depois e checar se aparece o pipe instalado. Vamos para o Power Shell. Agora vamos colocar então aqui o comando pipe install masspack. Eu apaguei tudo, desinstalei tudo. Nós temos que reinstalar. Opa, está aqui instalando. Joia, está funcionando. Então não esqueçam de selecionar para acrescentar o pack aqui no Windows, senão pode ser que ele não encontre o pacote do nosso pipe. É, tem uma versão aqui mais atualizada, a gente pode ver depois como baixar essa versão atualizada. Importante que o pack já está aqui. Vamos agora abrir lá a nossa interface do Python.